Sem perder o oxigênio e sem perder a lógica Já que deu a lógica, pois eu falei de árvore genealógica Já tá tranquilo, de rima eu vou te tupir até o fim e, Desse pano tipo um cupim e madeira Até porque mano não falo besteira Quando eu tô rimando você tá ligado a é de segunda nem de sexta-feira Lógico que não, cê sabe meu mano até era de terça Hoje você pega um terço e vê se não fala besteira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 Ahí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 Ei, hey, você tá ligado, meu mano? Pode te ter certeza você tá à toa Eu me sinto os deus do céu, eu observo todas as rimas boas oh! E eu sei todas as figuras de linguagem, metáfora e eufemismo Já que você falou que é raio vai perder pra um poeta de trovadorismo oh! é por isso que eu oh! Tá ligado que é que eu não ramelo O seu raio nunca vai vencer, porque na tua frente o relâmpago amarelo oh! é Quero amarelo Você é trovadorismo Só que o DCB si da minha empresa o empreendedorismo oh! Oh!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 algumas palavras oh. obviamente você tem mais título porque eu não sou uma pedra de tropeço mas não porque você é melhor e sim porque tá desde o começo mas se eu parar pra pensar cadê a aldeia e o nome do cante você era o melhor da antiga o atual sou eu basta olhar pro ranking oh. Sua derrota não é hoje cedo, sua derrota é hoje à noite. Então oh! começa por aí, pare pra refletir. De todas as rimas eu não esqueci. Com essa pessoa eu não tô de acordo, porque eu odeio o Magrão e muito mais os olhos gordos. Oh! Oh! Eu nem te odeio e você é feio. Então tá falando muito, pai, mas aí sai do meio. Você tá achando que o que é hora do recreio? Mano, sem maldade, faz o que eu faço, pai. Em 30 segundos e meio, que é mais difícil. A rima foi como? No meio do seu orifício. Porque você tá falando um monte, pai, eu não tô perdendo tempo. Falando sobre várias rimas Você só tem referência do cara ou só suas rimas repetidas? Foi só. Oh! Sei que foi contraditório. Sua resposta foi só números aleatórios. Mas suas palavras foram vãs. Aonde os números são primos, as palavras são irmãs oh! A rua é minha mãe, e sem maldade, cuzão, com ela, nenhum de se opõe Então, faz a sua e acha que isso é ruim, você tá tirando números aleatórios Só CPF, eu tô descolando oh! Você tá descolando, então me acompanhe Aí você falou que a rua é sua mãe, parabéns, só que não colabora E hoje na aldeia o tubarão é seu pai, a partir de agora oh! Oh! Tirano. Pra você ser pai de alguém, você tem que tá transando. Aê, você tá metendo louco, sem maldade, rima pouco, manda mais que eu tenho dobro Pra esse se eu sou pai, tenho que tá transando É isso que na aldeia você tá me falando Eu não tô transando, é o que cê disse, né criativo Não tá vendo fudendo a sua mente ao vivo Aê! Gritou pra esse bagulho, quem nunca reconheceu, essa rima é velha do Ezequiel lançou no Coliseu. E oh. eu não tô pra te só tô mostrando que cê ganha, mas nunca vai me ganhar. Oh. Vamos, é aí, não põe a mão pro alto que nem quadro, cê tá em choque mano, sem maldade eu só te descartei. Aliás, eu te desmascarei, falei que suas rimas você mandou, eu já escutei.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 Abner Augusto, Pedro Paulo, todos são foda. Você esqueceu o Mauro o Matheus? Whoa! Todos eles, pai! Com nome de velho, com as duas letras igual Mas Carlos Daniel, meu parceiro, tá tirando Um é cobrador e o outro canta muito mal <risos> Eu não preciso usar o meu vocal E é por isso que você não vai além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 Do Detroit, no seu próprio beat Hoje você se fode ha! Ha! Ha! Cê sabe, você vai tomar ha! E pra casa Cê vai voltar yeah. Yeah. Uh -huh. rimas em três, três, dois, dois Cê fala até Eu mando bem Jogando em Street Fighter, cê morreu A ah, do quem é. yeah.